É, boa noite a todos os vereadores, funcionários dessa casa, o, povo, o pessoal de casa que está nos assistindo e ouvindo pela internet. Né? É, declaro a quinta sessão ordinária de 18 de 3 2019 aberta e passo a palavra para o vereador o secretário que dê a, realiza a leitura da, da ata. Boa noite aos senhores vereadores, boa noite aos nossos funcionários, João, a Luciene, a Lucinéia e a todos que acompanham a sessão pelo canal da internet. Estarei agora fazendo a leitura da ata. Ata 5 da quarta sessão em regime ordinário correspondente ao primeiro semestre do ano de 2019 da 13 Legislatura da Câmara Municipal de Barro de Jacaré, Estado do Paraná. A Câmara Municipal de Barro de Jacaré, Estado do Paraná, instalada na Rua Rui Barbosa, 98, centro, às 20 horas e 40 minutos, do dia 11 de 3 de 2019, sob a presidência do vereador Israel Dutra, com presença dos vereadores Elisberto Garcia Antunes, Jorge João Pereira Filho. Léo Zanata, Wagner de Freitas Aguiar, Edalberto Alexandre Goulart, Alexander Augusto do Nascimento, Edivaldo Nascimento e Edmar dos Santos. Presença dos servidores do Legislativo Edneia Maria Camilotti, Luciene Regina da Silva, João Penteado da Cruz e Júlia Godói Simone Pavanelli. Estando presentes também os visitantes, o senhor André Pavanelli, o senhor Arnaldo Lamim e o senhor Alexandre. Antecedendo a abertura da sessão, foi proferida... ...de graça, após o senhor presidente desejou boa noite aos vereadores e aos presentes, dirigindo os cumprimentos também a todos que acompanham a sessão transmitida pelo canal da Câmara Municipal na internet. Declarando em seguida aberta a sessão em regime ordinário, passando a sessão a seu expediente normal, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário da mesa... O senhor Alexander Augusto Nascimento, que procedesse a leitura da ata da sessão anterior, que não tendo havido impugnação, foi considerada aprovada. Passando a sessão para a ordem do dia, a primeira proposição, o senhor presidente fez a leitura do projeto de lei 2 de 2019, de autoria do executivo, assumo e autoriza o poder executivo municipal a contribuir mensalmente com a Associação dos Municípios do Paraná, a AMP, passando a palavra aos vereadores para a segunda discussão. Os vereadores Alexandre Augusto Nascimento, Wagner de Freitas Aguiar, Edmar dos Santos, Edivaldo Nascimento, Jorgeão Pereira Filho, Edalberto Alexandre Golar, Erisberto Garcia Antunes e Léo Zanata, cumprimentaram os presentes e aos que assistem a transmissão pela internet e, na sequência, dispensaram a discussão sobre o projeto. Em seguida, o presidente colocou o projeto 2 de 2019 em segunda votação, o qual obteve oito votos favoráveis, sendo esse dos vereadores Alexander Augusto Nascimento, Wagner de Freitas Aguiar, Edmar dos Santos, Edivaldo Nascimento, Jorge João Pereira Filho, Edalberto Alexandre Antunes e Léo Zanata, solicitando na sequência que a secretária da Câmara encaminhe ao Executivo para as devidas providências. Continuando os trabalhos, como segunda proposição, a leitura do projeto de lei 5 de 2019, de autoria do Executivo, A súmula altera o inciso 11º do artigo 2º, inciso 3º do artigo 7º e artigo 10º da lei 347 de 2010, que institui o Conselho Municipal de Saúde, passando a palavra aos vereadores para a segunda discussão, os vereadores Alexander Augusto de Nascimento, Wagner de Freitas Aguiar, Edmar dos Santos, Edivaldo Nascimento, Edalberto Alexandre Golar, Esberto Garcia Antunes e Léo Zanata dispensaram a discussão. O vereador Jorge João Pereira Filho apresentou sua opinião sobre o projeto. Em seguida, o senhor presidente colocou o projeto 5 de 2019 em segunda votação, o qual obteve oito votos favoráveis sendo este dos vereadores Alexander Augusto do Nascimento, Wagner de Freitas Aguiar, Edmar dos Santos, Edivaldo Nascimento, Jorge João Pereira Filho, e Edalberto Alexandre Golar, Elisberto Garcia Antunes e Léo Zanata, solicitando na sequência que a secretária da Câmara encaminhe o Executivo para as devidas providências. Dando sequência aos trabalhos, passando para a terceira proposição, leitura do projeto de lei 6 de 2019, de autoria do Executivo, a Suma dispõe sobre a denominação de logradores e da outras providências. Passando a palavra aos vereadores para a segunda discussão, os vereadores Wagner de Freitas Aguiar e Léo Zanata apresentaram suas considerações sobre o projeto. Os vereadores Alexander do Nascimento, Edmar dos Santos, Edivaldo Nascimento, Jorge João Pereira Filho, Edalberto Alexandre Golar, Elisberto Garcia Antunes dispensaram suas discussões. Em seguida, o senhor presidente colocou o projeto 6 2019 em segunda votação, no qual obteve oito votos favoráveis, sendo o ex dos vereadores Alexander Augusto Nascimento, Wagner de Freitas Aguiar, Edmar dos Santos, Edvaldo Nascimento, Jorge João Pereira Filho, e Dalberto Alexandre Golar, Elisberto Garcia Antunes e Léo Zanata, solicitando na sequência que a secretária da Câmara encaminhe ao Executivo para as devidas providências. Continuando os trabalhos, Passou-se para a quarta proposição, leitura do projeto de lei 8 de 2019, de autoria do Executivo, a súmula dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e da outras providências, no valor de R$ 375.017,21. Passando a palavra aos vereadores para a segunda discussão, os vereadores Alexander Augusto de Nascimento, Wagner de Freitas Aguiar, Edmar dos Santos, Edivaldo Nascimento, Jorge João Pereira Filho, Edalberto Alexandre Golar, Erisberto Garcia Antunes e Léo Zanata dispensaram discussão sobre o projeto. Em seguida, o senhor Presidente colocou o projeto 8 de 2019 em segunda votação, o qual obteve oito votos favoráveis, sendo estes os vereadores Alexandre Augusto do Nascimento, Wagner de Freitas Aguiar, e dos Santos, Nascimento e Edivaldo Nascimento, Jorgeão Pereira Filho, Edalberto Alexandre Golar, Elisberto Garcia Antunes e Léo Zanata Neste momento, o senhor presidente informou esgotada a ordem do dia e deixou espaço aberto para que os vereadores fizessem uso da palavra. Não havendo mais nada a ser tratado, às 21 horas e 6 minutos, o senhor presidente declarou encerrados os trabalhos, o vídeo da sessão encontra-se na íntegra no canal da Câmara Municipal de Barra do Jacaré no YouTube e no site da Câmara Municipal de Barra do Jacaré. Para constar, sub subscrevo a presente ata que após lida e submetida à apreciação do plenário, ser considerada aprovada será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário dessa Câmara Municipal. A ata vai para a sua discussão e aprovação. Não tendo nada contra, vai ser aprovado. no expediente normal, na segunda leitura aqui, do requerimento 03 de 2019, autoria do, do vereador Alexandre Augusto do Nascimento. Requerimento 3 de 2019, o senhor Isael Duta, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Barra de Jacaré. Na qualidade de vereador, venho requerer que depois de ouvido o plenário seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo o seguinte pedido. Construção de um redutor de velocidade lombada na rua Domingos Dutra, nas proximidades da residência do senhor João de Dauti. Justificativa. A rua possui uma lombada próxima de, da esquina com a rua Paraná e ficou leve com o arrecapamento e considerando o fluxo de veículos que trafegam pelo, pelo local com velocidade acima do permitido. Atendendo o pedido do morador, é que apresento o presente requerimento. Sendo só para esse e desde já, a ser certo da aprovação desse pedido ao Bernardo, posteriormente pelo Poder Executivo, segue meus agradecimentos. Sala das Sessões, Antônio Santos Neto, 15 de março de 2019. Alexandre Augusto do Nascimento, vereador. Terceira leitura do... Secretaria Municipal de Saúde, convite de Dona conferência municipal de saúde. Ofício circular número 21, Secretaria Municipal de Saúde 2019, Barra do Jacaré, 3 de março de 2019. Prezado Senhor, venho pelo presente convidar Vossa Senhoria e os demais vereadores para participar da nona Conferência Municipal de Saúde, com o tema A Valorização do Trabalho e da Educação em Saúde e a Participação Social, que será realizado no dia 12 de abril de 2019, com início às 8 horas e término às 17 horas, no Centro Cultural Professor Avanir Vicente de Santana. Barro de Jacaré, cito a rua Silvio Paduim, número 766-766, centro. Contamos com a presença de todos, pois é de suma importância e valiosa para melhorar, melhorarmos a qualidade e atendimento da saúde municipal. Rosa Rodrigues Silva, presidente do Conselho Municipal de Barro de Jacaré. Então, vamos para a ordem do dia, né? Proposição, proposição do requerimento 3, primeira proposição do requerimento 3 do 19, autoria do vereador Alexandre Augusto do Nascimento. Ele vai para a primeira discussão e única, né? De votação vai com o autor do requerimento, Alexandre. Mais uma vez, o meu boa noite aos senhores vereadores. Boa noite ao funcionário Antônio, que se faz presente, ao senhor Arnaldo Lamim, sejam bem-vindos a essa Casa de Lei. Antes de eu falar desse requerimento simples, mas de muita importância, senhor presidente, eu queria agradecer aqui o, o Zé Carlos, que é chefe do setor de obras, o vereador Elisberto acabou de me dizer que os maquinários do município se encontram lá no bairro Santo Olímpio, hoje para arrumar uma ponte seca lá, que devido às fortes chuvas que tivemos. Essa ponte foi prejudicada, estava levando muito perigo para todos que trafegam é, os moradores daquela localidade, e as pessoas também que passam por ali para ir até a cidade de Cambará. Parece que amanhã já vão sanar esse problema lá, que era uma preocupação de todos os moradores daquela localidade. Então, eu fiz um pedido verbal, o vereador Elisberto também pediu. Então, agradecer, em nome meu e do vereador Elisberto, que... Estamos sendo atendidos aí, então não podemos passar sem lembrar e sem agradecer por estar atendendo o nosso pedido. Sobre o requerimento, senhor presidente, é um requerimento simples, né? A gente sabe que as ruas da cidade receberam uma lama asfáltica há pouco tempo, já teve alguns recaps em algumas ruas da cidade e alguns redutores de velocidade, né, as lombadas, acabou ficando muito leve, então, eu estive no estabelecimento aí do senhor João Jovanildo Dauti, que é o morador aqui de longa data, né? o ICO, popular ICO, e ele pediu para mim que entrasse aí requerendo em sessão. Infelizmente, ele não pode estar aqui, porque ele é comerciante, mas estou aqui levando esse pedido dele. Espero que todos os vereadores possam ser favoráveis, que a administração pública possa acatar e fazer esse redutor de velocidade lá, porque... À noite a gente sabe que muitos é, andam com motos, empinando, carros passando ali em alta velocidade. E estou pedindo em nome desse morador que o prefeito possa fazer esse redutor. Lá é bem simplesinho. Eu sou lotado aí no setor de obras e a gente faz uma lombada com muito pouco custo e muito pouco tempo. Com a massa quente mesmo aí que tem na licitação, fase. Faz uma pintura lá, sinaliza. E não só o morador está pedindo, mas toda a população ganha. Porque esse redutor só traz benefícios a todos. Então, deixo aí a palavra aos nobres vereadores e que possa aí acatar esse pedido desse morador. No mais, meu muito obrigado. Vereador Wagner. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores aos servidores, visitantes, a todos os nossos munícipes e não munícipes que nos acompanham pela, pelas redes sociais, aí, pela, pela internet. Quanto ao requerimento, é, é um requerimento muito bom, vereador, é justo, até mesmo pelo trânsito que, que tem nessa rua aí, por causa de ser desviado o trânsito da contramão ali, né? Então, eu sou favorável ao seu projeto vereador de mar boa noite presidente demais vereadores os visitantes funcionários parabéns ao alessandro alexandra pelo requerimento é de suma importância só que eu acho que não é uma uma lombada um retorno do cidade que vai educar o povo que vai educar o povo é a fiscalização nós estamos vendo aí não estamos tendo é, pessoal rodando de moto por aí, empinando correndo e ali tem, para quem é ali de 20 por hora, 30 por hora, mas infelizmente ninguém respeita. E não é o um lombada que vai fazer eles se educarem. O que vai fazer eles se educarem vai ser a fiscalização realmente da, da nossa polícia, né? Que não está tendo. Mas parabéns, senhor vereador. Vereador Divaldo. Boa noite a todos, boa noite ao pessoal de casa. Os parabéns, vereador, pelo requerimento que esse quebra-mola ali já foi pedido várias vezes até agora não foi atendido através do requerimento quem sabe pode ser atendido agora né Mas parabéns vereador Jorge boa noite senhor presidente os nobres vereadores os nossos servidores os nossos visitantes Orlando Laminho Toninho a todos que nos acompanham sobre a transmissão online da nossa câmara é, parabéns ao vereador é, necessita mesmo Infelizmente é, né? felizmente, há motoqueiros, há motorista que, que não respeita a velocidade de nossas usas, então necessita aí dessas lombadas aí, né? quebra-mola, como se disse. Eu aproveito aqui, senhor presidente, para cobrar ali na rua Jacarezinho ano passado, é, eu fiz o pedido de um requerimento ali na construção de lombada, fizeram o assalto, a atual gestão fez o assalto que por sinal ficou bom, é, mas infelizmente é, não vieram a construir a lombada ali sobre o pedido meu de um requerimento do ano passado. Então, venho aqui, aproveito aqui a oportunidade para cobrar e votar. É, vou estar logo aqui apresentando novamente o requerimento para que possa construir, pois é uma rua de grande movimento, grande acesso ali, que dá ao fundo de Vale, ao bairro Ligeiro e necessita. Mas, parabéns ao vereador pelo pedido. Vereador Ido Alberto. É, meu, boa boa noite, noite aos vereadores, aos visitantes, aos servidores. Quem nos acompanha aí, é, parabenizar também o vereador aí pelo requerimento. É, que nem o vereador Edivaldo ali disse, a gente também já tinha feito pedido desse quebra-mola aí, mas não por requerimento, né? sim, verbalmente, e infelizmente não fomos atendidos. Né? Quem sabe agora aí o vereador fazendo aí, passando pela Câmara aí, com certeza, vai ter aprovação de todos, né, e vem aí fazer o quebra-mola ali, que é para o bem de todos ali, né, principalmente dos moradores ali da, da rua. Sem mais. Vereador Elisberto. Boa noite, presidente, o vereador, né, os visitantes, nossos funcionários, e pelo requerimento do, do vereador ali, né, parabéns também, que é muito importante aí. Também dá para agradecer também o nosso secretário da obra, né, que foi atendido no nosso pedido, que hoje que eu vi os Macnar foram para lá, que essa ponte está é perigosa, né? De... Aconteceu algum acidente lá. Então hoje os Macnarfos subiu para lá, não... apesar que foi à tarde, mas amanhã o é que termina. Sem mais. Vereador Léo. Boa noite a todos. Parabenizar o vereador pelo requerimento. Mas é igual o Edmar falou, o povo aqui só vai povo jovem, só vai ser educado, eu acho, quando colocar essas câmeras que nós fez o pedido aí, aí vai melhorar muito, porque vai ser monitorado a cidade inteira, aí na hora que fizer bagunça, né vai estar sabendo quem fez, vai estar sabendo as artes que fez, só desse jeito para, eu acho, para dar conta, mas, parabéns, o requerimento vai para Primeiro e única votação. Alexandre. Aprovado. O vereador Wagner. Aprovado. O vereador Indy. Aprovado. O vereador Edival. Aprovado. O vereador Jorge. Aprovado. O vereador Dalberto. Aprovado. Elisberto. Aprovado. O vereador Léo. Aprovado. Não, ficou aprovado por unanimidade aí, né? Vai passar para o prefeito, para o executivo, para ele tomar as providências. Como não tem nenhum requerimento para hoje, só teve esse ofício, que, né, pedindo aqui da... Da, da, da saúde né? e o requerimento do vereador terminar na hora do dia eu vou deixar a palavra aqui para alguém que queira fazer alguns comentários aí para nós encerrarmos ali. também queria dizer aqui que foi protocolado um ofício de conhecimento no IBGE por essa presidência e pedindo um novo mapa, que reconheça o mapa que foi feito em 2017 que confronte junto com o mapa que nós temos aqui do município naquela divisa seca ali entre Barra, Andirá e Cambará então foi protocolado e assim que eles marcarem uma reunião vai ser convidado os vereadores que queiram participar dessa reunião para que nós tomamos essa providência aqui que possa chegar até o executivo também que ele possa ajudar depois. No... Vamos primeiro iniciar para ver o que, que vai dar isso aí, se eles vão aceitar isso esse... aí, que estão estamos vendo, nós estamos perdendo o nosso espaço ali na divisa seca nossa. Então, foi protocolado esse ofício, e assim que eles se lá para que a gente vai levar esse mapa nosso para confrontar, aí vai fazer o convite para os vereadores que queiram participar disso aí. Não sei que dia que vai ser, mas dentro da semana agora acho que ia sair isso aí que algum, queira algum, responder alguma pergunta aí. Bom, não tendo nada mais, então eu declaro encerrada a sessão de hoje e boa noite a todos.